Quem tem coragem nesse país de fazer denúncia, de enfrentar gestor corrupto são os servidores públicos. Se você tira a autonomia e a estabilidade dos servidores públicos, você não tem isso acontecendo mais nesse país. Você tem a legalização do cabide de emprego. Nós estamos falando da destruição geral e irrestrita do serviço público brasileiro. A gente precisa de melhores diretrizes, de planejamento de gestão, de avaliação de desempenho, de mais investimento público, porque muito Muita gente não fala por que, que a assistência social à a saúde não funcionam direito. Pagam mal os servidores, mal tem um computador, mal tem um insumo, um aparelho para fazer o atendimento e querem cobrar tudo na conta do servidor público. Não dá para ter reforma do serviço público sob as mãos de Bolsonaro, porque nós estamos falando de um presidente que é aparelha o serviço público, que não aceita as recomendações dos servidores públicos. Então, o nosso mandato hoje tem uma frente parlamentar aqui na Câmara Legislativa contra a PEC 32 e nós vamos seguir muito firmes contra a reforma administrativa.